A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui quem fala é Everton Damasceno, do canal Preparando para o Arrebatamento. E no dia de hoje eu gostaria de trazer uma mensagem da parte do Espírito Santo de Deus. E o nome da mensagem é Todos nós já revoltamos contra o Senhor. Bom, eu, para aqueles que possam, eu gostaria que abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1. Vamos ler do versículo 2 adiante. Então vamos lá. Ouvi céus e escutai terra, porque fala o Senhor, criei filhos e os engrandeci. E eles se rebelaram contra mim. O boi conhece seu dono e o jumento, a manjedora de seu Senhor. Mas Israel não conhece. Meu povo não tem discernimento. Ah, gente pecadora, povo carregado de maldade, raça de perversos, filhos depravados. Deixaram o Senhor. Desprezaram o santo de Israel, voltaram-lhe as costas, porque ainda desejais ser castigados? Ainda vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração está doente. Paramos por aqui no versículo 5. Todos nós, um, todos nós, um dia, já revoltamos contra o Senhor. Não sei se todos que estão recebendo essa mensagem falo por mim mesmo. Deus nos criou e sempre cuidou de nós. E mesmo assim, ainda revoltamos. Por que revoltamos então? Por que não temos paciência em esperar? Queremos sempre aquilo que achamos que é bom para nós. Mas será que é bom para nós mesmo? Veja o exemplo do boi e do jumento. O dono coloca o alimento para eles e eles sabem onde estão. E nós, que dizemos que somos povo de Deus, será que sabemos o que Deus tem preparado para nós? Não, não sabemos. E por que não sabemos? Porque não conhecemos a Deus como devemos conhecer. Não temos paciência e não obedecemos como fazem os animais. Todos debochamos do jumento porque ele tem esse nome. Mas será que não deveria ser ao contrário? Até onde eu entendi que na palavra o jumento é obediente. Deus diz, ai desse povo mau! Ele não está dizendo somente maldade de matar, torturar ou algo desse tipo. Deus está falando de pecado. Quem peca é mal. Não estou falando aqui para a partir deste exato momento, você e eu pararmos de pecar. Porque isso seria tão impossível para nós que não temos corpo glorificado. Mas estou falando para buscar o Senhor cada vez mais. Matar a carne a cada dia. Em João 6,63 diz, O Espírito é o que vivifica, a carne para nada a aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Obedeça ao Senhor, faça o que Ele pede, seja como os animais, vamos aprender com eles. Aí Deus pergunta, por que vocês continuam a pecar? Todos que estamos ouvindo essa mensagem, já ouvimos falar de Deus alguma vez em nossas vidas. Vários de nós temos uma religião. Por que questionamos Deus o tempo todo e não fazemos por onde? Será que precisamos receber mais castigo até aprendermos de vez o que Deus quer de nós? Só lembrando que este castigo não é Deus que dá, pois Deus não castiga. Esse castigo é consequência de nossos pecados, ou seja, nós mesmo nos castigamos. Muitos de nós estamos de cabeça baixa e desanimados, porque não conseguimos aquilo que pedimos. Mas será que obedecemos ao Pai? Será que somos mesmo filhos de Deus? E digo filhos entre aspas, porque é muito bonito dizer que todos somos filhos de Deus e não obedecemos o seu mandamento. A partir do momento que você e eu não obedecemos a Ele, passamos a ser somente uma criação dEle, porque o Filho de Deus de verdade é, é aquele que obedece a lei de seu Pai. Agora vamos ler Isaías, ainda no capítulo 1, entre os versículos 16 a 20. Lavai-vos, limpai-vos, tirai as maldades de vossas obras de diante de meus olhos. Deixai de fazer o que é mal, aprendei a fazer o que é bom. Buscai a justiça, reprima o opressor, defendei a causa do órfão e parai a viúva, vinde logo, diz o Senhor, e estaremos acertados. Ainda que vossos pecados sejam como escarlata, como a escarlata, como a neve, serão esbranque, embranquecidos, ainda que sejam vermelhos como carmesim, virão a ser como a alva -lã. Se quiserdes e obedecerdes, comerei do bem da terra Se recusardes e fosses rebeldes, serei consumidos à espada Pois a boca do Senhor assim o disse Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele nos mandou purificarmos Ele está nos dando a chance de nos redimirmos ele não quer ver mais maldade em nossos corações. Ele pede para fazer o que é bom, para tratar todos com justiça, para defender os órfãos e proteger as viúvas. Olha o que Deus diz no versículo 18. Venham cá, vamos discutir este assunto? Os seus pecados... Os deixaram manchados de vermelho, vermelho escuro. Mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Olha que maravilha! Olha a misericórdia de Deus! Deus preocupa com nós. Ele nos ama e sempre nos dará uma nova chance. Mas devemos nos redimir a tempo. Se Jesus voltar antes de nos arrependermos, aí já era para a nossa alma. Então vamos ser humildes e obedecer a Deus? Quem fizer isso comerá as boas que a terra produz, mas quem for rebelde e desobediente será morto na guerra. Essa guerra aqui pode representar a grande tribulação. Quem diz isso é o Senhor. Todos que estão recebendo esta mensagem, hoje, são porque têm certeza ou esperança que Cristo vai voltar. Então isso já é um bom começo para buscar o Senhor. Veja o que o texto diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dEle for revelada. Então esperem no Senhor, amados irmãos e irmãs, que a vitória é certa, Estamos no final dos tempos, então precisamos voltar os nossos caminhos para o Senhor. Essa é a mensagem que eu deixo aqui para vocês, em nome de Jesus, fiquem na paz, fica com Deus e até mais.